idade ou 58 ou que, que ela fez ela regrediu no tempo não é verdade esse regrediu no tempo é a regressão daí você fala já quer saber já sobre regressão de vidas passadas né vou explicar isso regressão de vidas passadas quando a pessoa acredita muito nisso é meio espiritualizada ela está lá com os botões dela Será que meus problemas não é numa outra vida? Será que meus problemas não é numa outra vida passada? A fica encasquetada com aquilo. Será que meu problema não é numa outra vida passada? Ela vai procurar um terapeuta que faz regressão de vidas passadas e ele vai lá e faz o que ela quer, porque o que ela quer tipo assim, ela não quer beber, ela quer só fazer regressão de vidas passadas. Ela entra no estado de hipnose e faz uma regressão e ele vai encaminhando ela para ela se conectar com vidas passadas mas isso é a crença da pessoa e o e a abertura do profissionalismo compreendeu não é todo mundo que faz regressão de vidas passadas isso é para pessoas que querem saber o que aconteceu na vida passada mas eu particularmente eu faço poucas terapias dessa por ano umas duas três